Bom dia, amado Ser de Luz. Que felicidade ter você aqui comigo. Hoje é o nosso 16º dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com a Mãe Maria. Comecemos o dia sendo abençoado ou abençoada pela Mãe Maria. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Respire lenta e calmamente. Visualize Mãe Maria à sua frente. Perceba que ela te envia uma luz vermelha brilhante à base de sua coluna, na altura do cóccix, fortalecendo o seu chakra básico. Sinta-o pulsando e girando,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 para o espaço entre as sobrancelhas. Mãe Maria, envia uma luz de cor índigo, fortalecendo o chakra do terceiro olho. Perceba essa luz girando e brilhando mais e mais. Por fim, mude sua atenção para logo acima da cabeça